Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Embaixador Ernesto Araújo. Muito bom dia a todos. Queria registrar a imensa alegria e honra de receber aqui querido amigo, o chanceler Rodolfo Nino Voa, do Uruguai. Queria, antes de mais nada, dizer que eu pessoalmente tenho um imenso carinho pela República Oriental do Uruguai, é, um país que já visitei tantas vezes, e onde sempre, eu, como todos os brasileiros, sempre nos, nos sentimos é, em casa, ainda mais eu, por causa do meu estado de origem, né, o Rio Grande do Sul, temos tanto, tanto em comum. Mas é, temos uma é, primeira visita é, bilateral da, de um chancelário uruguai de, de, nos últimos dois anos, é um momento sempre muito especial, temos uma relação extremamente profunda, extremamente produtiva, e que, ao mesmo tempo, sempre requer eh, novas iniciativas, novas ideias, novos instrumentos de eh, aprofundamento dessa dessa relação, que é tão intensa, e também sempre uma rediscussão da nossa visão conjunta sobre os eh, processos onde estamos envolvidos, sobretudo, claro, o Mercosul, mas também nossa visão eh, da região e, e do mundo. Então, foi extremamente produtiva. A conversa que tivemos agora com, com o chanceler renovou. Um dos resultados é o, o, a, o acordo que acabamos de assinar para evitar a dupla tributação. É um desses instrumentos de atualização da da, da relação, sempre no sentido de torná-la mais a, produtiva. Isso terá uma dará uma grande contribuição ao setor privado, aos investimentos. Queremos que a a relação brasil uruguai que é uma prioridade nossa, do nosso governo em todas as frentes, seja algo que traga resultados concretos para as pessoas, para os operadores econômicos, que gere crescimento, que gere emprego, que gere novas oportunidades. É, é, tivemos também uma excelente notícia, que é o é, apoio é, formal do Uruguai à, à candidatura do Brasil, a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no Bienio eh, 2022-2023, extremamente apreciado esse apoio, eh, inclusive por tudo que o Uruguai eh, representa no plano multilateral, toda a tradição eh, uruguaia é de, de atuação nessa, nessa esfera, é um, um apoio extremamente valioso para, eh, para o Brasil. Eh, conversamos muito, evidentemente, sobre Uh, grande projeto de integração, que estamos envolvidos há quase 30 anos, que é o Mercosul. Acho que coincidimos em que temos um momento dos melhores que o Mercosul eh, já viveu, com uh, uh, um esforço de retomada do, do conceito do Mercosul como zona de livre comércio e, ao mesmo tempo, de união aduaneira, uh, eliminação das barreiras uh, entre, entre nossos países e o enfoque de integração aberta que é o enfoque original do Mercosul, que estamos retomando, eh, com um esforço eh, extremamente, eh, que temos muita esperança de de eh, os melhores resultados, de finalizar a negociação Mercosul-Union Europeia e de, muito em breve, finalizar também eh, as outras grandes negociações em que o Mercosul está envolvido. Eh, temos eh, né, falado com os nossos parceiros é, no bloco e, e hoje com o Uruguai foi muito importante reafirmarmos essa expectativa é, assim como ontem na visita que fizemos à Argentina e como temos falado também com o Paraguai, nossa grande expectativa de é, concluir esse acordo com a União Europeia que já se encontra na sua reta final, que será um acordo estratégico que é, dará um, um, uma nova é, amplidão à inserção do Mercosul é, no mundo. É, Falamos muito da, dos temas eh, bilaterais de fronteira, eh, temos sempre a necessidade de novas iniciativas para eh, facilitar a, a, a vida das pessoas eh, da, da extensa... E, e tão ativa a fronteira Brasil-Uruguai, sempre é necessário também uma atualização, uma, eh, novas ideias para eh, facilitar os intercâmbios e nessa, nessa região onde né, praticamente eh, não há fronteira, né? a fronteira é, é algo que precisa ser, é, estar ali para facilitar eh, a, a vida das pessoas e não para dificultá-las, essa é a nossa, a nossa perspectiva. Uh, Falamos sobre uh, vários temas uh, de interesse nosso, na, uh, como dizia, na, na atualização uh, do, do Mercosul, na, uh, no grande trabalho que estamos fazendo de uh, redinamização, revitalização do bloco. Uh, isso, certamente, se, uh, a, a, o bom entendimento entre Brasil e Uruguai para esse avanço é uh, tradicionalmente uh, fundamental. Uh, e uh, falamos também... Uh, para voltar um pouco ao começo, a questão multilateral, como dizia, a importância do apoio uruguai ao nosso, ao nosso pleito, no, no, como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesse biênio 22 23 e de um modo mais geral, falamos sobre a, a nossa a perspectiva de a ação no âmbito multilateral, eu ressaltei muito que a, o Brasil está extremamente comprometido com... a toda a dimensão uh, multilateral, numa visão de que uh, os uh, processos multilaterais têm que ser uh, conduzidos pelos países-membros com ideias, com uh, acordos que sejam gerados pelos, uh, pelos seus países-membros em, em todos os diferentes âmbitos, tanto no âmbito das Nações Unidas quanto a OMC e, e outros processos uh, multilaterais. É. E uh, conversamos também sobre um tema que é de nosso grande interesse comum, que é a Venezuela. Acho que o Brasil e o Uruguai têm uh, visões uh, convergentes sobre o qual deve ser o futuro da Venezuela, que é um futuro de, uh, de democracia uh, para esse, esse país irmão. Uh, temos uh, atuado em uh, âmbitos uh, diferentes, Brasil e, e Uruguai, mas uh, foi muito uh, Bem-vindo, temos a constatação uh, do nosso interesse comum em ver uma, uma Venezuela democrática. Então, obrigado, queria passar a palavra ao chanceler Nino Voa. Muito obrigado, canciller. Para nós também é uma grande satisfação e um gosto estar aqui hoje, em este país hermano que nos unem tantos laços de amistade, de cooperação e de entendimento durante tantos anos. E realmente. Para el Uruguay, el proceso de integración en el Mercosur, en América Latina, pero particularmente con sus países vecinos, es una cuestión estratégica. Eh, por eso es que hemos venido con la decisión de apoyar el ingreso de, eh, como decía el canciller de Brasil, al Consejo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el año, para el 2022-2023 porque nos parece que la voz de Latinoamérica siempre tiene que estar presente en esas instancias del multilateralismo, y un país como Brasil, también este, que ha estado en muchas oportunidades, también este, es bueno que en estos momentos donde hay tantas incertidumbres en la política internacional, este, haya una voz de un país importante de América del Sur en este caso, y de un país hermano como, como Brasil. Asimismo, hemos firmado, y esto yo le doy también, igual que el canciller Araújo, una gran importancia al acuerdo para evitar la doble tributación entre empresas, este, entre los dos países, empresas que estén de ambos lados de la frontera puedan tener una normativa clara para sus aportes fiscales. Y sobre todo para el Uruguay, porque Brasil es un país muy importante en materia de inversiones, es el tercer país que aporta inversión extranjera directa al Uruguay, y hay más de 180 empresas que desarrollan sus actividades en un, sin lugar a dudas en un muy buen ejemplo de integración productiva. Hay, muchos, hay muchas actividades tanto financieras como productivas en el Uruguay y de servicios, este, de origen brasileño y nos parecía que este dato, era, este, este acto era muy importante para el, la normal continuación el, de, de las inversiones y de la atracción de, de inversiones. Porque además era bastante inexplicable que el Uruguay, que es miembro del Comité de Transparencia, este, tenga tantos tantos tratados de, para evitar la doble tributación y nos faltara juntamente con Brasil, que es nuestro vecino más importante. Este, así que estamos también muy, muy satisfechos con eso. Coincido además con los conceptos que ha vertido el Canciller en materia del de proceso de integración del Mercosur. Hoy el Mercosur está con una agenda comercial muy dinámica y estamos muy satisfechos y muy felices de poder estar viendo casi una luz al final de este largo camino de más de 20 años de negociaciones que nos permita... Tener mejores posibilidades de acceso a los mercados, a un mercado tan importante como el, como el europeo. Este, sin ningún lugar a dudas, cuando uno mira la estructura productiva del Uruguay y la estructura de las exportaciones y advierte que China es nuestro principal socio comercial en materia de exportaciones, que después viene Brasil y que después está la Unión Europea, sin ningún lugar a dudas que todo eso conjuntamente con el Mercosur hace que nos, nos, nos, nos preocupemos por mejorar las condiciones de acceso, que es lo más importante para nuestros productores y por lo tanto para llevar prosperidad a nuestros trabajadores y a nuestros empresarios. Eso este, nos parece que eh, ahí Brasil ha hecho un, un gran aporte en los últimos tiempos y estamos mm, llegando muy, muy cerca de, de poder de finalizar esta, esta este, este, este acuerdo que lo tenemos de hace tantos años. Y en materia de fronteras, también hay un gran espíritu de colaboración, Uruguay y Brasil tienen una frontera viva, dinámica, que entrelaza los intereses de uno y otro país, tenemos una circulación de personas absolutamente abierta, tenemos obras de infraestructura binacionales que son muy importantes para los procesos de integración, de manera que este, esta, esta agenda de fronteriza que hemos desarrollado nos abre eh, perspectivas de una mayor profundización en el almacenamiento, sobre todo de las personas. Porque al fin y al cabo, todos estos procesos que estamos llevando adelante tienen que sentirlo la gente común y corriente como procesos importantes que tiendan a mejorar la calidad de vida de, esta, de, de, esta, de ambos países, de esta región. Y por último, también hablamos de Venezuela, obviamente, todos queremos ver que los problemas de Venezuela se solucionen, este, se puedan arreglar pacífica y democráticamente, y ahí este, tenemos, si bien, algunas, eh, algunos caminos un poco diferentes, no dejan de ser complementarios y convergentes. Así que esperamos que con el esfuerzo latinoamericano, que debe ser una de las prioridades en la solución de este problema, este, de este tema... Eh, es el, el, el camino más adecuado para que podamos tener este, una región libre de, de conflictos como lo hemos tenido durante tanto tiempo y aspiramos a que esto se, re, se solucione, como decía al principio, de una manera democrática, pacífica y eminentemente latinoamericana. Así que muchas gracias, Canciller, por esta bienvenida. Es un gran gusto estar acá. Nos vamos a seguir viendo y encontrando ahora en Santa Fe, en la reunión cumbre del Mercosur. Allí vamos a tener instancias también de intercambio que este, servirán para seguir profundizando una relación que este, más que de países amigos, son de países hermanos. Muchas gracias. En este momento... Será aberto a uma pergunta da imprensa para cada chanceler. Ministros, oi, agora sim. Boa tarde, ministros. Eduardo Davis da Agência F. Falava na hora sobre a Venezuela, o ministro Nino Boa. Caminhos diferentes que podem se encontrar em algum momento? o grupo de Lima e o grupo que nasceu em Montevideo precisamente que está oficiando o diálogo na Noruega eh, podem se encontrar o grupo de Lima de fato chamou a uma reunião com o grupo de Montevideo isso é possível vai acontecer quando como poderia ser Obrigado. Já aconteceu Já aconteceu esta semana aí uh, el martes. No, a a a lunes, a a a a eh, participamos el canciller de Portugal, la, la, que, la, la canciller de Federica Morgerini y, y quien habla. Y por el lado del grupo de Lima participó el canciller de Chile, el canciller de Perú y la canciller de Canadá. Allí vimos la importancia que tiene de aunar esfuerzos en búsqueda de ayudar a una solución que tiene que ser eminentemente venezolana, como no puede ser de otra manera, y todos estamos de acuerdo, nadie va a intervenir directamente, hemos descartado naturalmente... Ambos bloques o ambas agrupaciones hemos descartado el uso de la fuerza y mucho más la intervención militar extranjera, eso está absolutamente descartado y aspiramos a que tengamos este, poder un camino que podamos recorrer junto con todos aquellos de buenos países, de buena voluntad que quieran sumarse a una solución definitiva a los problemas que tiene Venezuela que son además de políticos económicos y sociales bien graves por, por, por cierto. Sim, para complementar, eh, conhecido como que dizia o, o chanceler eh, Nino Voa, reitero que eh, temos uma visão eh, conjunta sobre qual é o objetivo último eh, ao qual a comunidade internacional, sobretudo a comunidade latino-americana, quer contribuir, que é uma Venezuela plenamente eh, democrática. Né? O, o Brasil, como os senhores sabem, reconhece e dá total apoio ah, ao presidente encarregado Juan Guaidó e ah, acreditamos que ah, ele e sua equipe têm capacidade de gerar ah, o, a dinâmica de mudança e de transição democrática na Venezuela, eh, para a qual é segue sendo necessário o, o apoio, eh, o nosso apoio eh, de, de toda a comunidade internacional. Eu acho que o fundamental é que as, as, as coisas estão em movimento né? Há ideias Há um processo em, em andamento Que tem diferentes ideias Mas que a situação não está De modo nenhum parado na, na Venezuela Ao contrário, é, cada dia há mais convicção Eu acho de que é uma situação é, Insustentável Do jeito que ela está e, e essa mobilização de diferentes geometrias aí Na, na comunidade internacional É uma comprovação disso Obrigado É, como restou a mim, fazer a pergunta, vou fazer algumas rapidamente. É, com relação à Venezuela, eu, só, é, eu queria perguntar para o senhor se o Uruguaio, seu pai, se, se existe algum contato com Cuba, por exemplo, é, sobre a participação maior, se o governo do Uruguai. Teve algum contato com o governo cubano em relação a isso. Queria saber também como o Brasil vai assumir a presidência do Mercosul. O Brasil tem uma, um projeto de liberalização de tarifas, tem conversado muito com a Argentina, Paraguai. É, eu queria saber, um, o Brasil ele quer já colocar nessa próxima cúpula de presidentes essa questão da liberalização, de redução de tarifas e tudo, já quer colocar, e como é que o Uruguai vê isso também, se ele concorda com esse projeto acho que é isso Bom, a primeira parte da, da pergunta não não, eu não bem então mientras me ajudam a a, a interpretação este vou a contestar a segunda parte é. Sí. Ah, okay. sí, hemos tenido contacto con Cuba. Este, Nuestro vicecanciller estuvo con, con personal, de, con altos oficiales de la Cancillería conversando en Cuba por, por el tema Venezuela. Este, nosotros en esta materia eh, preferimos tener un, una, un perfil de reserva que es fundamental para el éxito de las conversaciones y de las negociaciones. Estas cosas no se pueden discutir en detalle. ...por la prensa internacional. Esto estamos creo que todos de acuerdo. Hay que este, mantener un marco de reserva que sea propicio para encontrar soluciones... ...porque si no las malinterpretaciones o las interpretaciones a veces equivocadas... ...de algunos otros actores tienden a hacer fracasar las negociaciones. Nosotros conversamos con todos los países que quieran conversar... ...porque nuestra vocación es por el diálogo. En consecuencia hemos sí, conversado con Cuba y con muchos otros actores en materia de eh, ayudar a solucionar el, el problema de, de Venezuela. En segundo lugar, los proyectos de liberalización. Cuando el Uruguay asume esta segunda el gobierno del Uruguay asume este, el primero de marzo del 2015 esta nueva etapa del gobierno plantea inmediatamente a través de la cancillería este, dos tres visitas fundamentales. La primera a Brasil, la segunda a la Argentina la tercera al Paraguay, hablando de los procesos de integración y particularmente del MERCOSUR. Y nosotros pedimos allí dos elementos. Primero, la, la, el sinceramiento del MERCOSUR, a ver si el MERCOSUR iba a ser realmente una zona de libre comercio, porque habíamos detectado en conjunto con nuestros hermanos brasileños y argentinos y paraguayos la identificación de 78 normas no arancelarias de carácter técnico que, que obstaculizaban el comercio eso es la demostración inequívoca de que el uruguay quiere abrir su economía igual que quieren en este momento todos los países del Mercosur y lo estamos logrando y el segundo planteo que hacíamos respecto al proceso de integración era la agenda externa. El, el Mercosur había estado muy encerrado durante los últimos años en sus propias dinámicas ¿eh? y tratando de llevar adelante políticas de sustitución de importaciones que no beneficiaban siempre al, al, al consumidor de, de, de, de los cuatro países. Y en consecuencia, lo que pretendíamos era tomar una nueva iniciativa en materia de acuerdos comerciales. Y eso a la luz de, los últimos, de las negociaciones de los últimos tiempos, hoy, como hemos dicho tanto el canciller Araújo como yo, este, y como lo vemos el resto de los cancilleres de Mercosur, estamos a punto de poder tener los primeros logros de, eh, de, de, esta, de estos esfuerzos. Nosotros sembramos durante muchos años, Quizás podamos cosechar nós, e se não podemos nós, cosecharão outros. Mas o importante, ao fim e al cabo, é a cosecha em si sí mesmo, que seja rica e abundante. Eu, novamente conhecido inteiramente com o que dizia o chanceler do Uruguai, tenho certeza que vamos colher vários frutos, eh, e se tudo der certo, muito próximamente, uh, Todo o esforço que há, tanto uh, dentro do Mercosul, quanto na negociação externa, é no sentido de transformar o Mercosul naquilo que ele sempre deveria ter sido, que é um instrumento de competitividade, né? um instrumento de é, inserção competitiva. É, isso foi... É, nunca foi inteiramente realizado Houve momentos melhores, houve momentos piores Hoje o chanceler vou chamava a atenção Realmente, porque recentemente o Mercosul Estava arriscando eh, Tornar-se um instrumento de eh, De fechamento né? eh, de, Um instrumento de eh, Isolar eh, a região Do resto do mundo e ao mesmo tempo Sem a vocação de integrar eh, os países Entre si, com o, a, a manutenção De barreiras eh, tão numerosas E altas entre eles né? Então... Eh, Todo a, o esforço que nós estamos fazendo é recuperar eh, a ideia do Mercosul e a prática do Mercosul como um instrumento de competitividade. Acho que estamos eh, logrando isso, mudamos a dinâmica, estamos revitalizando o, o Mercosul. Essa impressão que eu, pessoalmente, tenho colhido eh, em conversas com eh, interlocutores eh, eh, ao redor do mundo, muito especialmente na Europa, que está tão interessada também na conclusão do acordo com, com o Mercosul. Essa percepção de que eh, a nova visão que o governo brasileiro tem de uma economia aberta, de uma economia dinâmica, é, conjuntamente com visões inteiramente coincidentes dos outros três países, é um, dar um novo impulso é, a, ao nosso bloco, que né, é, tinha, vinha suscitando tantas tantas dúvidas sobre a sua, é, a sua pertinência, a sua eficácia. Então... É, é uma é uma nova era, acho que nós podemos dizer, sem demasiada ambição, que estamos abrindo eh, no Mercosul. Isso se consolidará aí, em vários acordos produtivos eh, externos e eh, na, uh, finalmente na, no aplanamento de todas as barreiras uh, entre nós que, que existem Então uh, isso faz parte de um, né, de, um, de um projeto que acho que vai fazer uma diferença Para a economia brasileira, também Uruguai, Argentina, Paraguai Mas temos certeza para a economia brasileira certamente Em termos de, de competitividade, de acesso, de atração de investimentos De atração de tecnologia e todos esses objetivos que nós compartilhamos Sim. Não, sim, bom, agora Santa Fé, enfim, a conclusão da presidência argentina do, do Mercosul, que me parece que está sendo uma presidência muito exitosa, e vamos lançar então as prioridades da eh, presidência eh, brasileira, isso será anunciado nessa, nessa oportunidade, como é de, de tradição, eh, mas, já, claro, está dado que vamos eh, continuar trabalhando nessa, nessa linha de eh, abertura competitiva, isso tem né, a dimensão da... É, revisão da tarifa externa comum, na qual já estamos trabalhando, que é uma prioridade para nós, e intensificação da, da agenda externa, é, ao mesmo tempo com o aperfeiçoamento é, institucional do bloco, com a remoção das barreiras entre a zona. Então, é, tenho certeza que a nossa presidência é, dará continuidade a esse processo que está, é, que está em andamento. Está encerrada a declaração à imprensa.